moçada, Alexandre Oliveira aqui, Fitness Expert, criador do sistema Treino e Pro e seja muito bem-vindo a mais essa super série do canal. Então, depois de centenas e milhares de meios, eu e a equipe sentamos e vamos criar mais uma super série para você. E se você estiver com aquela barriguinha, com aquele pneuzinho barriga pulando para cima do 5, vamos resolver o seu problema agora com apenas um. 4 minutos. Então, muito bem-vindo mais essa super série, sem barriga, em 4 minutos. Eu e minha equipe aqui vamos começar essa super série, um super treino você, e sem enrolação. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, deixa aquele comentário para mim, assim que fechar esse treino. E preste atenção, levanta esse bumbum do sofá agora e sem chorumela. 4 minutos, 8 rounds, 20 segundos de exercício e 10 segundos de descanso e sem barriga. Pronto aí, galera? Prontinho? Então, vou dar só um play no aplicativo e levanta esse bumbum do sofá agora. Ok? Vamos lá, moçada. Mãozinha no chão. Segurou? Traz comigo aqui, ó. Lê, contrai bem o abdômen. Traga bem o abdômen e vamos eliminar a barriga em 4 minutos. 100 minutos. Choro mesmo Levante esse bumbum do sofá agora Tudo bem, galera? Isso, ok Então, leite, deixa Tá a barriga. Não precisa fazer 200, 300, 400 abdominal. Ok? Exercício localizado Não queima o bumbum localizado Bom, Vamos na frente Graça e trago Frente, bom. Frente, bom. Frente, bumbum Trago, bumbum é quer ficar tá com a barriguinha assim? Quatro minutos. E depois, acesse aqui embaixo, se você quer deixar essa barriguinha pronta. Pronta no verão, sem gordura. Acesse treino para o aqui embaixo, ok? Vamos lá. Tranquilo aí, maçada? Ótimo. Mão no chão. Respira o fundo. Descansou dez segundos. E vem comigo, ó. Traz, bota. Traz, bota. Traz, bota. E... Você se não levantou, muda o sofá, levante agora! Uh! Beleza! Ok, vamos para o próximo exercício, hein? E se você é trabalha durante o exercício, descanse 3, 4, 5 segundos, 10 segundos no máximo. O importante é que você não desista, ok? Vamos lá! Burgers, vai em cima, desce baixo, traz. 1, um, desce baixo, Trás. 2, ótimo! Vamos lá, galera, volta lá no chão, sem moleza! Show! Trava bem o abdômen, ok? Vamos eliminar a gordura. em quatro minutos. Ótimo! Beleza, beleza! Dois minutos! Já, já era! Mais dois minutinhos e pronto! sem gordura. abdômen saladinho! Ok? Mão no chão! Vamos lá, atrás. Um, dois, um, dois, ótimo! É isso aí, galera! Prontinho! Trava bem o abdômen! Tranquilo tá quem Tranquilo, tá pai? Uhul! Uhul! Grauciane! Ótimo! E você em casa? Se levantou, aquele pulo no sofá, bem, agora! Ok? Próximo! Mão no chão, descanse 10 segundos e vamos pro próximo exercício, beleza? Mão no chão, grava o abdômen, vamos lá na frente, ó! Um, dois! Um, dois! Ótimo! Grava o abdômen! Isso! Traga. Sente! Sem parar! Sem parar! Vamos eliminar cultura, cintura bonitinha para o verão. 3, 2, 1. Bom trabalho. Próximo. Manchão. Descansa. 10 segundos. E vamos para o próximo. Ok? Lênin, arrependo o som do outro. Eu sou o máximo. Classicão. 1, 2. Deixa a mão o mais do lado que você conseguir para acabar o máximo o atome. Pode. Isso aí, galera. Vamos lá, lugares. Você em casa, não bate, não bate, não bate, não ótimo. Muito Vamos lá, não vai, não vai, não desista. Ótimo, último exercício, nada mais. Quatro minutos, nada mais. Pronto, galera. Ok, vamos lá. Berth, jogou em cima, chão, lateral, lateral do gol. Isso, isso, lá em cima. Ótimo, saúde. Tá galera? pessoas aqui, né? Simples. Simples assim e sem cultura. Nada mais. Pode o Uh! Show de bola, só. Quatro minutinhos. Uh! Passou? não, né? Passou? Tranquilo. tranquilo. E você me dá? Tá? tá bem? Tranquilo? Isso aí. Então, muito bem-vindo. Mas essa super série sem barriga, com quatro minutos e nada mais. E se você Ainda, não levantou o sofá do sofá, agora. Olha, isso é apenas a ponto do espécie. O sistema Treino Pro Nosimento está transformando a vida de centenas de milhares de pessoas, pode fazer muito mais por você. E se você quer saber mais do sistema Treino Pro provavelmente aqui do lado, aqui em cima, aqui embaixo, provavelmente você vai encontrar um link, clica em entra com família mais mara do Brasil. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora e não perca mais essa super série. Um grande abraço, muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora. Alexandre Oliveira aqui e fui! Oi gente, meu nome é Alessandra Corbelli, tenho 31 anos, faço treino para o emagrecimento com Alexandre Oliveira. É, já perdi 10 quilos e eu costumo dizer que o treino para emagrecimento foi um divisor de águas na minha vida porque eu estava num, num período que eu já tinha tentado de tudo para perder peso e eu não conseguia. E esse, e esse período era de longos anos, eu já estava há anos tentando e eu só estava ganhando peso ao longo desses anos, horas de academia, e eu não conseguia perder peso, estava muito estagnada, me sentindo cada vez mais pior E foi aí que eu conheci o treino pro emagrecimento. Comecei a fazer e eu comecei a ver os resultados é rápido. É, foram muitos ganhos mesmo com o treino pro emagrecimento. Não só a perda de peso, mas eu me sinto hoje uma pessoa muito mais disposta para tudo. É, então, se você tá aí em busca de assim, de resultado de verdade, eu super indico o treino pro emagrecimento. Porque os resultados são de fato reais. Música Oh,